Vai, vai caminhar, porque você caminhar, vem Pode, Comandante! Como que é o nome do senhor? Malta. Cabo Malta, Batalhão da Guarda Presidencial, 1963, Brasil. Rígidas, Distrito Federal. Comandante. Você O Presidente Maria Tereza. O senhor desfilou hoje aqui? É. Foi um prazer. O senhor é natural de onde? É natural de onde? De cristais. Cristais? Espera um pouquinho. O senhor é de Cristais não, não ou de Guapuã? Cristais. Olha Quatro anos, mais paulistas. Que família que é do senhor lá? Malta e Marcelo. Marcelo é da minha mãe e Malta do meu pai. O senhor conhece, conhece o, o senhor José Mendes Malta? José Mendes Malta? 101 anos. Só vou perguntar ao senhor: é. satisfação, viu? O 101 é. anos? É. Não, é só uma peste. Ele está com 101 anos. Ele, ele, é, ele, ele, ele a, mora em, naquela região cristais paulista, é? né? José o que? José Mendes Malta, se eu colocar no YouTube vai encontrar ele lá, 101 Isso. anos, comemoração dele. É, é janeiro, hein? É, é janeiro. É, Me fala janeiro. um pouquinho aqui, o, o senhor Malta, o nome do pai do senhor? Natael. De quê? Natael Ribeiro Malta. E a mãe? Aí, o Marcelo, Marcelo? Aí é Marcelo você É uma família grande essa Barcelo aí. É. Daquela... O senhor Delcides Parcelo é o que do senhor? O Delcides Barcelo é primo da minha mãe. Primo da mãe. É. Eu, eu tenho um vídeo com ele, ele já é falecido. O senhor está com quantos anos hoje? 78. 78. Eu vou colocar o vídeo do senhor lá, o pessoal de Cristais Paulista. O senhor, o senhor lembra do senhor Olívio Costa? É. Bicicleteiro? Não. É. Ele é de cristais, morreu com 10 anos agora. Pessoal. É, com elazinho de. Quem é que de cristais que o senhor lembra lá? Os... Olha, eu mudei para Goiânia, fiquei 34 anos em Goiânia, voltei para não tô conhecendo ninguém mais de Cristais. Os raízes. Meus irmãos, meus irmãos, Oscar, o José, o Will tem um sítio lá, lá embaixo. Lá embaixo. É. E me fala um pouquinho, quando o senhor foi para Goiás. O senhor foi em que ano? 1965. O senhor foi sozinho ou com mais família, com outro grupo? Não, foi com a esposa. Com a esposa? Que região de Goiás? Goiânia. Goiânia? umas, tem muita gente lá em Unas. Né? Fiquei lá há 34 anos. 34 anos. Manda um abraço aqui para os familiares do senhor, os Balta dessa região. Um abraço para todo mundo, cara. Aqui do campo alto e baixo, Tudo bem? Vai embora. Tá bem? Tá. O meu avô. Tá bem? O um abraço. Tirou viu? bastante foto aí não? Ó, bastante. Eu estou registrando o isso. É Franca, só tá aqui da da Fundação de Fre. Desde a formação de Franca, os grandes médicos Sebastião aqui. Barcelos, exemplo, amor, cinco, cinco, seis, Sebastião Barcelos por exemplo é o nosso amigo. que sim, sei que Sebastião Barcelos, Tudo neto mesmo aluno. Quem é o Sebastião Barcelos. Me fala o nome do senhor direito agora completo. Sebastião Barcelos Malta. Sebastião Barcelos. Barcelos Malta. Abadia, aqui o um primo do seu do seu pai. Ah. Preciso de descobrir esse pessoal, viu? Parabéns pra vocês. Valeu, e o nome do nosso comandante lá? Marquiode. Marquiode. Escreveu o é Natural de? Pedregulho. Você é da terra do doutor O Lieiro? Conversa. Conversa é da Inguaçala. Foi criado naquela região. Viu? E dos Ferreira. Conheci os Ferreira, tudo as Ferreira, doutor, doutor, Sebastião, Davi Sebastião Ferreira. Conheci o Sebastião, conheci o Dilvar, conheci o Zezinho Ferreira, todo mundo. Então você conhece os Bamed, então? Conheci também. Sou... Fui criado lá no Bom Jesus, lá embaixo. Lá embaixo? É, perto dos Quimelos, dos Pinhos, Padilha. E a família? Ali tem umas famílias grandes. Pouco tempo eu filmei lá, o senhor faleceu com 103 anos. Euclides Brentini. Ele veio, ele veio da, da chave da Taquara. Mais ou menos. Qual que é a sua patente? meu era Cabo. Hein? Cabo. Se viu aqui em Franca? Não, Brasília. Em Brasília. É Brasília. Oh, parabéns. Ah, parabéns a parabéns a muito você. Muito obrigado. Deus abençoe. Aí, valeu, meu irmão. Vai. Valeu. Um abraço. É, a gente conversando aqui.